A FSG tem uma novidade no curso de administração. É o programa Administrador do Futuro FSG. O concurso cultural que vai colocar 14 estudantes na disputa por uma vaga em uma das maiores empresas da Serra Gaúcha. A competição envolve provas de finanças, marketing e negócios. A cada rodada, um novo desafio. Prêmios para os vencedores e pessoas saindo da disputa. Quem vai ser o administrador do futuro? FSG. O mundo mudou. O ensino também.